pessoas, eu sou o Léo. E eu sou o Miguel. E esse é o canal Piuí. Cara, voltamos com a saga Resident Evil. Léo e Miguel e vão ganhar aqui, se Deus quiser também, é a última gente, parte. Se você não viu as outras 200 partes peludo. que a gente fez. Clica no negocinho aqui. Valeu, Bartô. Obrigada pelos oito meses de sub. Mas se junto. você acompanhou tudo bem bonitinho, bem queridinho, deixa o seu like aqui nesse vídeo. Claro, vai que ver a gente, dos filmes cara, depois, cara, deu trabalho vai? isso aqui. Vai. Por favor, deixa um like aqui, compartilha com seus amigos, apaga as luzes do seu quarto e bora encerrar a saga Resident Evil aqui no P.U.I. Like. Like. Os filmes é muito engraçado. Veremos, Luiz. Obrigada, Nanias pelo Prime, é uma hora honra. Coloca o título nas coisas dizendo que elas são as melhores coisas do mundo ou as piores. Ai, eles Mas vão fazer uma o games... que de fato é a Toys melhor for é a loja Toys for Fun. Toys for é Fun, manda também aqui um merchan pra nós Brasil. também, que a gente... Cara, o atendimento da Toys for Eu tô Fun trabalhar. é impecável. As condições de pagamento é, são uma barbada e os caras... Ó, oh, o Tony falou que tá aqui na live, desde que começou, e tá gostando. Ai, que toda hora. Eu não sei como é que eles conseguem isso. Mas isso é impossível! Padre o esquema é subir uma tag artigo, pedindo representações da Marvel, esses são que eles façam dos pinoffs um Harry dia. Harry Potter também? Harry Potter também, cara. Dragon Ball também e claro que a galera sempre O Rafa perguntou o suquinho, qual é o próximo cara. evento de Isso jogos, queria então, ver mais também. gameplay ah, do próximo uh! um evento. E olha só agora, ou o fã, com também com tem ou também tem os mini cosplays pequenas, tipo games com no fim de agosto, só que eles são mais avisados, é diferente, cara. Eu vou dizer que eu até prefiro esses, hein? Cara, eu acho que eu prefiro um bom funcon. Legal? E yeah, boy. Yeah, lembrando boy. que em compras acima de 300 reais você tem frete grátis pro o Brasil inteiro. Sim, gostamos na de frete grátis. Só isso Nota Nós. Você pode parcelar suas compras em até 12 vezes sem juros. Nota Nós. E usando o cupom de desconto T4FPIUI você ganha 10% na loja inteirinha. Você pode encher seu carrinho e pagar bem menos. Cara, não dá para perder. No, nosso o link cupom pode ser tá até menor, né? Gente, pode ser mesmo. 5%. de desconto de e vai, Cara, vem né? descobrir por que a Toys for Fun Sim, É de Paulo, fato Deus a melhor loja de do Brasil Definida por quem? Por Migo E Migo E Migo também Em 2005, mais vários anos Migo. após os outros jogos Resident Evil 4 Resident Evil. chegou pra mudar lá, A história de Resident Evil começar. É o grande divisor de águas Porque aqui a gente viu o Leon seis anos após Agora o primeiro dia com o policial E mano, ele virou sabe o quê? que? Assistente do presidente dos Estados Unidos Que protege a família dele e ele mesmo Porra! Caraca! E tudo ia bem, velho, até o dia que a filha do presidente, a Ashley, foi sequestrada. E daí o que acontece? Eles mandam, velho, o Leon sozinho pra Espanha pra resgatar a menina. Sozinho. Pra investigar! O problema é que chegando no local, o Leon é surpreendido por criaturas que não são zumbis, meus amigos. Eles são os habitantes daquele local que foram contaminados por um parasita conhecido como Las Plagas. E agora eles são pessoas que ficam gritando coisas do tipo. Te vou a ser picadinho! Te vou a ser picadinho! A evolução dos zumbis, um mas não deixa de ser zumbi. Um mas isso aí é uma conversa. Detrás pra... de ti, imbecil! Detrás de ti, imbecil! Te vou a matar! E foi assim que a gente aprendeu um pouco de Esse espanhol pessoal pessoal básico. E como gente. ganados, ou gados em português. Tipo a galera que fica dando dinheiro pra streamer? Ou a galera que, tipo, defende um político acima Continue de tudo? Dando... Críticas sociais fodas. Exatamente. Continue. Me dando dinheiro, por favor Para essa humilde e depreciável streamer Que vos fala, como por exemplo, o Júnior Mandou o Prime, obrigada Júnior Vocês não são ganados por fazerem isso Vocês apoiam o meu trabalho Né? Né? É isso Fodas. Exatamente, essa galera aí, só que aqui eles fazem parte de uma seita chamada Los Illuminados, comandada mesmo. por um cara que é conhecido como Osman Sadler. Não o jeito que ele controla rabatinho. os ganados é muito interessante, porque esse parasita tem dois modos. O primeiro modo é quando o cara injeta o vírus nele e ele fica com o um vírus que controla e injeta nas outras pessoas o vírus que é controlado. Plaga subordinada. E ele consegue usar o vírus dele, que tá dentro dele, pra controlar as pessoas. São dois parasitas, um peão e um patrão. Exatamente. Boa forma de definir. Gostei! Muito boa! É o sequestrou a Ashley para poder injetar nela o parasita. Lembrando, peão, gente, mandar... que o, o parasita do. do também é a plaga controle, né? É, ela também, em alguns lugares, ela é chamada de master plaga também, tá? Mas assim, plaga controle e master plaga é a mesma coisa. E é realmente, a outra é a subordinada. Então é o peão e o mestre. Tá certinho, é isso mesmo. A ela de volta os Estados Unidos para que ela se contar o nela. presidente também com o parasita do pião. E, e aí, também. o que, que ele vai ser? O patrão do presidente dos Estados Unidos, que é o homem mais poderoso do mundo. Ele vai ser o patrão do patrão. Deus, Deus, cara, eu gosto daquela frase que diz o seguinte: Eu não sou o dono do mundo, mas sou o filho dele. Bonito. Bonito! Por trás de tudo isso está o Wesker, que mandou o Jack Krauser, que é um antigo parceiro do Leon, pra ir lá nesses caras e pegar uma mão de duas Mas esse cara, pra tanto. ganhar a confiança da galera, pra ele conseguir ser o brotherzaço, o que, que ele fez? Sou do, do Krauser, Sou ganado do Krauser. Foi o mano que sequestrou a Asker. E olha só, mano. O Wesker só queria uma Muito amostra, puxado. mano um <risos> Não exclui uma amostra das coisas não, Ele, ele vai na sorveteria E pede pazinha de todos os sabores, sabe? Não, ah, não. As pessoas dizem não, só duas aqui Deixa Ai. eu um pouquinho Durante a jornada, Leon encontra a Ashley Eles são infectados pelo parasita Conseguem se curar E quem também aparece é a Ada Ai, Wong Porque a Ada Wong Tá, assim como o Chris sempre encontra Robert Wesker, o Leon sempre encontra a Eida Wong. Ela salva essa galera uma dezena de vezes ao longo da história Ada e no fim das contas todo mundo consegue sair dali, meus amigos. O Leon sai com a Ashley em direção aos Estados Unidos e a Eida escapa com uma amostra do parasita nas plagas e adivinha o que ela faz antes disso aí? Dá um beijo no Leon. Não, explode o local. Yes! Resident Evil 4 marca mudança na saga Porque Caraca, olha a nota câmera... não, não, não Olha esta nota Cadê a nota? Aqui a nota Gente, olha essa nota, cara 96 Puta merda o Red falou, da Espanha para os Estados Unidos, de jet ski é um rolezão. Não, não foi de jet ski, pelo amor de Deus. Porra, é tipo, foi é de moto nos Estados Unidos, não. Eles foram até alguma base militar local, né, base militar dos Estados Unidos, local ali. De lá foram, foi, foi despachar a filha do presidente, né. Krauser no Dark Side Chronicles, gosto demais. Gente, o Krauser não vai ser cortado do remake. Isso aí é, é bait, gente, de Fortan, de sabe? Tem vídeo sobre isso. Depois vocês vejam. Já fiz vídeo sobre isso. teria nem gasolina pra isso, né, Gabriel? Cara, essa nota é absurda, cara. É absurda. O Andrew falou que o 4 é um 7.5 no máximo, e pela história. Olha, a história do 4, ela tem muita reviravolta, é bem típica de Resident Evil, só que ele é mais ação, né? Na saga, porque aqui, velho, deixou aquela câmera isométrica e a gente ficou naquela câmera que fica nas costas do personagem, ele vai andando e, cara, não tem zumbi, é os ganados, o jogo se passava mais de dia do que de noite... Parte do suspense, do terror, saiu um pouco fora e ah, mas sério, ainda tem, mim, bastante é um Bem abaixo da história do Resident Evil Eu sei que todo mundo adora esse game E nos comentários, todo mundo vai comentar Resident Evil 4 é o melhor de todos, eu amo esse jogo Pode ser, ele é bacana, só é que não gosto o gosto tanto um ele É de tipo... é, ele um é mais um game de terror um já de a um ação de ter um muito poderoso ele, né? Lembrando inclusive a de Tanto que nesse game aqui Ele pegou de ter um pouco de que um pouco de ter um pouco de lasers. Ela aparece de game aqui, cara. de lasers, ela aparece nesse game aqui, cara, e na boa, O personagem voa nossa, isso aí eles ah, podem vai, adaptar, ele bom, gente. Né? E ela surgiu muito antes, remake, lá nos hein? filmes. Então, esse game aqui é um divisor de águas. Só que, como ele é muito bem executado, como ele porque, virou uma cara, referência para todos os jogos de ação como, até os cara. de hoje, a gente que adora ele. Cara, eu adoro. Eu acho esse aqui o, o jogo mais divertido de toda a franquia. Ele até pode ser o mais divertido, mas eu realmente não, não sou muito fã, porque, cara, pra mim é a história que já dá aquelas loucuragens de. Filho do Presidente. Ah, mas é legal, a gente. Foi de a época controlar que foi o mundo. feito Eu não gosto quando a parada fica muito global, entendeu? Eu gosto de um problema, tipo Resident Evil 1. Era um problema local ali, pequenininho. Aqui não, aqui é global. Mas é um bom jogo. Não, é isolado, na real, né? Não é exatamente global, é isolado. Não sai dali. Resolvido, foi resolvida a situação, entendeu? Mas não, não chega a ser global. Global é o 6. O 6 é... Porra! Ali eles estavam tava um doidão, assim. Mas eu acho que o, o, o 4, assim, ele, ele tem bastante revirável. Olha, olha esse frame do, do Miguel, ficou muito bom. Calma, Miguel, respira. Vendeu pra caramba e é considerado por muitos o melhor da franquia. Olha, o 4 replay do 4 é... Agora o 5, ah. aí sim Agora ele passou pra ação, lança a Resident Evil 5. E aqui a história se passa há 10 anos após os acontecimentos Lá de City explodindo e tudo mais E mano, olha só que legal, a Umbrella foi responsabilizada Por que ela fez, não é tipo nos filmes Que simplesmente esquecem o que aconteceu Realmente ela pagou pelos seus crimes E olha só mano, agora, sabe o que aconteceu Com o Wesker e aquele Spencer? Hum, estão foragidos E esta é a imagem do homem Que está foragido a Umbrella foi desativada, Bota exclusivo, e não existe mais. minha filha, tá? Trabalho para encontrar o Wesker e o Spencer, e é justamente numa missão para capturar eles que o Spencer acaba sendo assassinado pelo Albert Wesker e a Jill Valentine se sacrifica para salvar Chris Redfield. Olha que bonito. É porque assim, eles receberam uma pista que levaria eles do Spencer e a partir do Spencer pro Wesker. É isso, entendeu? Bora Eu vou cair! Depois disso, Chris Redfield seguiu sua vida Batalhando contra o bioterrorismo E carregando no coração a dor por essa perda só que, velho, mesmo com o Umbrella acabando e essa galera se ferrando, mano, esses vírus continuam sendo vendidos no mundo inteiro. O mercado negro e orou, de né? biológicas... Foi e acabar com a Umbrella e tipo, criou um monte e, tipo, de umbrellas. Tem vários isolados em vários lugares do mundo que tem essas, essas treitas rolando, entendeu? E daí o que acontece? Eles montam uma equipe chamada BSAA, que junta várias pessoas especialistas em anti é, bioterrorismo e eles vão lá resolver a situação. E o Chris faz é parte dessa equipe. Ninguém mais quer saber de tanque de guerra. O pessoal só quer saber de... Cápsula de vírus. Amostras. Eu gostaria de provar o furacão de chocolate e amendoim, por favor. <risos> não, chega de amostras por hoje. O Chris fica sabendo que tá rolando uma venda um de armas biológicas lá na África e vai investigar. Chegando no local, eles se unem a uma agente de lá, a Sheva Alomar, que olha só, teve seus pais mortos por armas biológicas, meu Deus. E assim, um no dia que ela morreram elas. Experimentos da Umbrella, na verdade, porque os pais da Sheva eles trabalhavam pra Umbrella, tá? Toda vez que eu pauso o Miguel, tá muito engraçado. A Sheva, ela, Os pais dela trabalhavam pra Umbrella e a Umbrella começou a fazer testes. E aí, por causa disso, é, deu ruim. E aí, os pais dela acabaram indo no, no, pro saco junto, entendeu? Que eles estavam usando na África para <risos> vingar Se pra... contra todas as armas biológicas do mundo! E lá, <risos> a testes. Sheva Alomar. Que, olha só, teve Ele seus pais por mortos dia. Por armas biológicas Meu Deus E assim, no dia que ela, eles morreram Ela jurou vingar-se contra todas as armas biológicas do mundo <risos> esse se <une>, então <risos> Pra impedir que essa compra e venda, esse escambo que tá rolando, acontece. É, cara, o problema do Chris é o LX, ele odeia. É, o problema do Chris, ele que tem uma galera combinando entrega de LX lá. O LX, que precisando trabalhar. Ele vai até lá pra acabar esse cara. E por trás de tudo, adivinha quem que tá? Quem? Albert Wesker, que aparece de novo aqui. Aparece aqui de sobretudo e óculos escuros. É o cara que sempre morre, mas nunca morre mesmo. E, cara, olha só que bacana. Não, mas ele não ele tá morreu. Sozinho, Dessa vez, pra ajudar o Wesker, parece série que o Valentine, que não tinha morrido. Na verdade, ela está com um dispositivo que controla mentes no peito, igual tem nos filmes, sabe? E daí ela faz várias coisas com colar roxo. Vale lembrar que o Paul W.S. Anderson tirou muita coisa Blade desse jogo. Aqui, da série, Esse né, rapaz, jogo é. e os filmes, eles conversam perfeitamente. Esse jogo podia ser um filme, aliás. É. Porque assim, é uma putaria pra todo lado, entendeu? É, cara é zumbi dá um tiro, é zumbi, sei lá o quê. Esse tipo de controle de é, mentes. É super poder. poder é Pulo, é salto. Caraca. Ah. Ó, vou dizer, o Resident Evil 5 é um jogo que tem um gameplay legal. Quando tu joga co-op, é divertidaço. É, porque, pô, é, o é o bem, jogo gostoso, bem feito, né? entendeu? Só que, mano. Mano, zumbi que atira, não dá, velho. Dispositivo de controle de mente, meu quatro, amigo No 4 também, o né? Que tem isso. E fecheiro, sobretudo. De couro. Tal. Não dá. Cabelo amarelo em tempos de platinado, por favor, né? Não, cara, não Nem dá, velho. Um não né? pra mim. Aqui sim, caiu com tudo. Oi. Oi. Ah, eu Sentaram adoro os meus anos uma caneta bica enfiada no meio do c. <risos> tá, parei, parei. Cara, a Jill não tá aqui só pra ser a vilã. Ela também tá, porque no DNA dela tinha restígios ainda do vírus. E daí o Wesley conseguiu pegar, mudar o vírus e transformar ele em um novo vírus, o Ouroboros. É e o plano dele. Calma, calma. Vai, vai, vai. Valeu, Léo. Boa noite. Obrigada. O plano dele é pegar o Ouroboros, colocar em vários mísseis, espalhar pelo mundo inteiro, explodir tudo, matar geral e ficar só a raça top. E o grande lance da Jill é que ela tem o DNA especial, assim como a Alice tem nos filmes, entendeu? Ela é a resposta tá pra, para o avanço. Na verdade, vai ter uma resposta maior ainda no próximo game, mas aqui já começa essa palhaçada, entendeu? Você está me falando que o filme influenciou diretamente o jogo. Calma aí! Só, gente, só pra... É, rapidinho, só pra, pra contextualizar vocês. O Uroboros, ele é uma versão enfraquecida do Progenitor, Tá? Aí ele, ele usou a Dil porque como a Dil tinha ali os, os anticorpos do T-Virus, da época de Rockon City, quando ela foi infectada pelo Nemesis, aí como o Uroboros, o, o, o, o progenitor, ele era muito tóxico, né? Tipo, ele matava, a taxa de aderência dele era muito baixa, assim. E ele era muito tóxico, ele matava muitos hospedeiros, né? Então, o plano do Wesker era aumentar essa adesão de pessoas que iam ser... É, contaminadas pelo progenitor. E por isso que ele chama de uroboros, né? E uroboros é um negócio lá da, da mitologia, né? Que é aquele símbolo da, da cobra comendo o próprio hábito. Tipo, é meio que uma coisa de renascimento. Então, é tipo seleção natural que ele ia fazer. Renan, obrigada pelo seu Prime. É uma honra. Valeu. Então, é basicamente isso, assim. Não, e essa taxa de é, aderência, adesão, eles chegam a usar um file do Simp, inclusive, né? Porque quando eles estavam fazendo os testes ali, né? Com... Com as Las Plagas, as Las Plagas tipo 3, se eu não me engano, elas têm traços do Uroboros, se eu não me engano, ou do Progenitor, depois eu vou pesquisar isso, mas a taxa de aderência dela era muito baixa, por exemplo, né, então, é basicamente isso. Vamos continuar aqui, vamos seguir. Não, esse jogo aqui foi seu filme. Tá, mas o lance do DNA já tava no Resident Evil 3 do filme de 2007. Ah, não sei, não sei. Eles sentaram numa mesa de reunião, tomaram um café juntos e virou essa merda! Eu não suporto mais. De novo, papo vai, papo vem, batalhas acontecem, zumbis que atiram morrem, eles conseguem derrotar o Wesker, e dessa vez, se Deus quiser, definitivamente, né, porque ele cai na lava, ah, se ele ser, né? depois, ele eu já, já morreu uma vez. Aí, tem muitos fãs que dizem assim, não, este game matou o Wesker, e eu penso, meu Deus, por que não mataram antes? Por que, que não morreu no 1? E ficou lá, morto. Sabe por quê? Porque a gente não teve um vilão à altura. Por isso que a gente sofre com a morte do Wesker Nós somos todas viúvas do Wesker Porque a gente não teve um... Agora a cara do Léo que tá maravilhosa. Porque a gente não teve depois eles falarem assim, vamos botar um vilão à altura pra substituir o Wesker Ele era o grande antagonista, entendeu? Ele era tipo o rei da noite do Game of Thrones. Olhando pro Jon Snow. Johnson era tipo Chris, assim. Era isso. Era tipo o protagonista e o antagonista. Tinha essa tretinha, entendeu? E isso era da hora. O Gabriel falou: acho que mataram ele cedo demais. Ah, mano, depois eles estabilizaram. Cara, eles, eles tentaram estabelecer o Derek Steven, os mogadão do caralho. Pô, o Derek tinha um potencial no 6, cara. Eles cagaram. Ele só queria ter a ida dele. Ai. Nossa, eu quero ver o que eles vão falar dos seis. Misericórdia. Misericórdia. Tá, vamos seguir aqui, gente. Depois a gente vai raidar o Léo, então. Ele tá lá assistindo a série Resident Evil. Depois a gente vai raidar ele, então. Ele tá assistindo aqui, na Twitch? A gente vai lá depois. Sobrou Alex, mas Alex foi com Deus. A gente não sabe onde tá Alex. Um beijo pra Alex, né? É nada. Aí tem muitos fãs que dizem assim Não, este game me matou o Esker Gente, e eu vou, penso, vou Deus, levar um pente pro Léo e pro Miguel porque também Além do MF, então, são três pentes que lá. eu tenho que providenciar. Ah, mas ele é um vilão tão bom porque ele é loiro e ele usa óculos escuros e ele tem poderes Oh meu Deus, é Matrix <risos> Daí você fala assim, vai, esse jogo aqui, meu amigo, vai acabar com uma explosão, né? <risos> Dessa vez não, nada explode Apenas Só o Wesker morre queimar Ele explode com a Rocket Launcher Apesar de ter gráficos muito bons O gameplay que ele. funciona bem pra caramba também Resident Evil 5, cara, abandonou Completamente o survival horror, aqui virou Loucuragem, aqui é virou Então O terror guerra, tava em baixa e, cara, nessa época, muitos fãs. Ah, esse aqui é o game que mais se aproxima dos filmes Tem várias cenas ridículas que a gente falou Nos filmes, o Wesker jogando óculos Aquela história toda é, idiota tá é, Sabia que não né, Tem mas eu tenho certeza Que a gente é defendendo, porque o pessoal Assim, cara, quando ama é perfeito Quando não gosta é um lixo mas os jogos, cara, a gente tá falando lá na primeira parte a gente falou de outros jogos, eles eram bons, cara. Eles tinham um terror, por que que fazem isso? Eu gosto oh, da cena não sei do óculos acontecido. também, a velho. A história deles é era mais coerente, ela era menor. Aqui a história começa a querer abrangir muitas coisas e assim como nos filmes, cara, a solução é, para os problemas é, nunca é fechar eles, é sempre abrir mais. E o Chris, a gente falou que não tinha nenhuma explosão aqui nesse jogo, né? Mas tem bomba nesse jogo. O Joker Eu falou que o Derek era pra numa... ser uma DLC do Monster bomba. Hunter. O cara virou de Ninguém um dinossauro. Fica desse jeito, só com whey protein, me desculpa. Não. Cara, criativa não deixa ninguém desse tamanho. Tá da nosso, Resident Evil 5 é, foi um sucesso de olhos, vendas esterois, você passa, peraí, Como é que ele fez tantas vendas Meu Se Deus. o jogo não é tão bom Mas é porque cara, no Playstation 3 ele estava é começando possível. ali O gráfico do jogo era muito bom A pirataria não tava muito forte nessa geração Então também cara não tinha como Fazer a via alternativa Então as pessoas acabaram comprando o jogo E fazendo com que ele fosse um sucesso Pensando nisso a Capcom falou Vou fazer o Resident Evil 6 nessas bases Vou me basear aqui, mudar uma coisinha aqui mas vamos evoluir, cara. Vamos fazer esse aqui ser o maior game da nossa história. Eles... Calma. Mano, pior que é assim, ó. O 5, eu lembro que na época ele foi chamado de Resident Evil 4 com esteroides. E o 6? O 6 é o Resident Evil 5 que... Não passa no antidoping, né? Porra. Porra. Ó, oh, o Nin falou na torcida pro Morgan voltar. Cara, o Morgan é muito bom, vilão do Revelations 1. Podia voltar ele Alex. Olha! Aí sim, eu acho que eu ia torcer pro vilão, gente. Só frames incríveis, né, DJ? Isso aí, vamos lá. Eles investiram uns 10 Vectra aqui. Eles meteram muita gente pra fazer Os esse 10 jogo. Vectra. Foi, de fato, o game é mais mesmo? caro já produzido pela Capcom até essa época. E, cara, ficou uma merda. Ah, cara, não é também todo 6. uma merda. Lançado é em 2012, merda, é Resident turma, Evil mesmo. 6 acompanha quatro histórias diferentes. Eu fiz oito com a mão, mas são apenas quatro. E a principal. Eu fiz a <risos> Por quê? Muito eu, Davi. Quatro. Quatro. Chris Redfield tá vindo de uma missão fracassada onde ele perdeu boa parte de sua eu equipe. Eu defendo a campanha Wong, do Chris para todos um sempre nesse o jogo. E Adivinha só, esse vírus é mais poderoso que o T-Vírus. C-Vírus é tipo coronavírus. Eu passo o paninho com seis por causa da campanha do, do Chris. <risos> <risos> <risos> seis meses depois, o Chris tá muito pistola, velho. E daí eu acho que vai... Se, Seis meses depois. Tô... <risos> Tô com do pé aqui, São de humanas também? Seis meses depois, o Chris tá puteado, vai pra China investigar um novo caso de bioterrorismo, que é a única coisa que ele faz na vida dele. Esse louco não vê Netflix, ele só quer investigar as coisas e se envolver em guerras. Chegando lá, ele encontra a Ada Wong. A Ada Wong quer provar que ela é inocente, porque ela veio com uma teoria, e que essa Todo teoria mundo é verdadeira, ama a do, do de que lindo, era uma né? doppelganger do se passando gente. por ela. Então não foi a Ada que matou o do Chris. Com a mina que se passava por ela. Aí a gente já eu tem Deus, duas histórias. Cara. A terceira não é a do Wesker, mas é a do filho do Wesker. Eu adoro quando entra o filho na jogada. O Jake Miller, ele é filho do Wesker, ele tem um sanguinho. Deu especial, tão certo que né? acabou campanha O gente, pessoal quer Jake o sangue não dele. Existe, né? E essa mina, essa Doppelganger que tá se passando não, pela minha frente. Mas sério, onde, eu acho que a campanha ela do tá a desse cara, não tem salva nesse cara, entendeu? Gente, ela porque... quer capturar ele. Sabe por quê? por quê? Porque esse Jake é sangue bom. Pra mim não dá mais não dá, <risos> pra mim não dá, <risos> Tu tá exigindo demais Eles estão no meu limite, Brasil limite. E essa Ganger se chama Carla Radames pe... safado, A né? equipe tá, de, de pessoas lá Que faz o nome do, dos personagens Tá de parabéns, né? É só o nome top, mano Daí o Jake tá preso Ele recebe ajuda daquela Sherry Radames é um jogador, não é? Então a campanha dele é os dois juntos Cara, por que começa a conectar tudo? Ai, aí? gente, eu amo que, que trouxeram que a Sherry a de volta. cara que está de volta para vingar a morte do seu pai. Eu mas não ela não tá vingando a morte do pai. Merda, talvez tenha... Não, mas ela não tá vingando a morte do pai, pelo contrário, ela tá tentando ser o que o pai não foi, entendeu? Tipo, o pai dela foi um merda e ela quer na verdade ser uma pessoa melhor de merda talvez tenha a única que se salva um pouquinho, que é a do Leon, porque ele está sendo Não, acusado de matar o presidente dos Estados Unidos. E essa é a melhor. Por quê? Porque ele matou mesmo. Exatamente. O presidente dos Gente, Estados Unidos estava o dando o um depoimento, de ele ia largar salva, merda no é ventilador, melhor. ia falar todas as tretas da Umbrella, todo mundo que estava envolvido, os caras atacaram é ele ah, com armas mataram. biológicas, ele virou zumbi e o Leon matou o presidente dos Estados Unidos. Zumbi bom é zumbi morto. toda Cara, essa encontra. isso é muito impactante, fala a verdade. É tipo assim, é porque, cara, infelizmente o gameplay desse jogo é foda. Mas, ou, oh, você matou o fucking presidente. Tanto que a cara da Hunning é tipo assim. Ah, aham. Uh -huh, tá, ok. Tá, vamos lá. As biológicas, ele virou zumbi e o Leon matou o presidente dos Estados Unidos. Zumbi bom é zumbi morto. Toda essa galera se encontra na China Senão E tem várias motivações você. pra isso Mas a principal, velho, é encontrar o cara Que tentou matar o preso dos Estados Unidos E de fato conseguiu, né? E a outra, velho, é descobrir o que, que ele fez Porque, mano, ele tocou o lá na China A infecção lá tá muito grande É, ele enfiou um monte de mísseis numa cidade Deixou todo mundo infectado Na picado. verdade não foi Agora o Derek, tá, que tá gente? Foi isso, a Carla Radames porque... que fez ah, isso Ah, é, é coronavírus do um lado É o C-vírus do outro E aí, quem é que tá fazendo nossos LEDs? Não sei, meu amigo eu Tô querendo <risos> meu LED colorido aqui Meu teclado parou de brilhar e as histórias começam a se entrelaçar. É, é Mas uma coisa interessante né? de se falar, mano, é o seguinte Um monte de de vírus rolando na China A campanha do Chris é um jogo de guerra A campanha do Jake é quase um jogo de guerra Só que com um momentos de tensão Poderes especiais, é e a campanha do Leon, velho, era pra ser com mais terror e tal. E até ela começa assim, só que depois desanda. E a campanha da Aida eu não joguei. É tudo uma bagunça <risos> nesse game aqui, o roteiro dele é ruim pra caramba. O que você precisa saber é que no fim das contas, eles encontram quem matou o presidente, acabam com o cara. a Ada Oon consegue acabar com a Carla Radames, que tava se passando por ela. O cara, o Jake, o filho do Wesker, ele Na verdade, vira de quem fato, tava tocando o terror no mundo da era a cura Carla, do, do, tá? Do gente não era o Derek. Mas dá tudo certo, entendeu? Na verdade, o Derek tava tentando conter ela, né? É, não tem o que fazer, tem que dar o um reboot, Que ele né? fez merda, esqueço, porque ele que criou é verdade, ela, cara. né? Resident Evil 6 foi o maior game da Capcom e vendeu pra caramba. Só que a crítica, velho, falou assim, mano, esse aqui não tá tão bom. O público também não curtiu tanto esse jogo aqui, e tanto é que ele é considerado um o pior entre esses principais aqui. Tem aquele Sim, Operation pra mim, o 6 é o mais inferior. Os principais, esse é o pior. Cara, esse assim, aqui é ruim, é, é bagunça, parece o filme do Paul W.S. Anderson. Tem tudo que tem no filme do Paul W.S. Anderson. Derek Moça, Derek especial tem super poder, tem, tem putaria é. Tem é. todas essas coisas, tem, entendeu? Tem putaria? Tem putaria Putaria, putaria <risos> Cara, não é muito ruim, não boa, é posso. muito ruim E aí eles obrigaram a galera a fazer o um reboot, né? Porque não tinha mais pra onde seguir depois disso O gente, vocês Foi o maior game da Capcom, vendeu muito Só que os caras ficaram preocupados, achando que a base de fãs Ia virar o olho pra outro jogo desse mesmo estilo Daí falaram assim, ó Vamos voltar às origens Vamos fazer um jogo Sim, de o terror, terror já tava voltando, um glória a Deus. De aqui, cara, vai ficar louco, vai ficar muito louco. E daí em 2018 foi lançado. Tem motinha, um Resident Evil City, é verdade, cara. Presidente um de terror. vocês é. Você que pilota caça, moto, A história é protagonizada carro. por um personagem novo, o Ethan Winters, que é um civil qualquer que num belo dia de sua vida Ethan, recebe gente um e-mail a de gente. sua esposa Mia pedindo socorro pra ele. O problema é que a Mia está desaparecida e é dada como morta há três anos. E aí ele recebe esse e-mail e diz. Meu Deus, que merda é essa? Que porra é essa, Marreco? E daí ele vai investigar essa cidade remota pra ver se ele encontra a mina E de fato ele encontra ela numa casa, numa residência bem estranha, bem bizarra Só que mano, quando ele encontra ela, ela se torna super violenta e tenta matar ele E o que, que ela faz? Ele se obriga a matar gente. ela pra se defender, né? Se a sua namorada te atacar com uma faca, você tem que se defender Ou deixar ela te matar Vai da sua índole, que a Maria da Penha tá aí a treta é que o corpo da Mia desaparece misteriosamente. E Subindo nesse meio tempo, aqui, o Ethan não, recebe uma ligação que vem da Zoe Baker. Essa residência de ele tá, é a residência dos Baker. A Zoe faz parte da família, entendeu? Mas ela é diferente do resto da galera que a gente vai ver. E é ela que fala o seguinte. Ó, oh, meu amigo, tem uma saída pra você fugir dessa casa maldita no sótão. Vai até lá que vai dar tudo certo. O problema é que no caminho pra saída, certo. ele é atacado pela sua esposa. Spoiler, com uma serra certo. que corta a mão dele fora e depois ele é levado pelo pai dessa família Jack Baker até uma mesa de jantar onde todos os membros da família são reunidos e depois massacre da Serra Elétrica It's mandaram Oi. os Baker's cara são um control C ctrl V da família do massacre da Serra Elétrica é igualzinho velho é, tem aquela piada. velha na cadeira que aqui é velha em vez de ser um velho tem os, os pessoal zureta na cabeça lembra o chop top top tem um cara que é igual ao Chop Top, tá ligado? É muito parecido. É né? O Lucas não, total, Baker, que é o filho da família, né? ele é igual ao Chop Top. E a, e a veinha, a Margaret Baker, também é, segue o mesmo padrão. assim É, é se inspiraram total. Referência. E o começo é Evil de total. Eu, a galera Acho que o por isso que eu gosto anos, tanto cara, do set é também, igual. porque eu gosto muito de Evil Dead. As assim como no longa de 1974, o Ethan consegue escapar daquela mesa de jantar e aí o mistério começa a ser um pouco mais revelado, cara. Porque é o seguinte, a Mia... Há três anos ela havia saído de casa dizendo que ela ia trabalhar como babá na casa Iam de. Ia comprar família. um cigarro. Coisa não, nenhuma, não. cara. Porque ela, na verdade, é uma agente de uma organização secreta e estava indo levar uma arma biológica até um outro ponto. Essa arma, no entanto, não é um frasco de veneno, não é. Amostra. Não é uma amostra. Não é uma amostra e não é um raid, Aquele de matar mosquito não ah, é Ah, um não cara. deixa de é uma ser uma amostra. Uma a Eveline, o nome dela Só né? Só que é uma criança. É, eu não sei se fala é Eveline ou Evelyn. É, Aveline. é Aveline, ah, ela consegue falar de Evelyn porque eu tenho uma pinça. Eles um negócio chamado de mofo, que é tipo uma parada que transforma a pessoa num monstrão. É, a ideia deles era colocar uma criança inocente é uma grande Com uma aparência nossa, extremamente Megabel. frágil Como uma grande arma biológica Que pudesse controlar pessoas com esse mofo Então ela contaminou todos os Bakers ali E agora ela controla eles E é por isso que os Bakers são humanos Só que tem a força super alta O cara quebra a parede Corta braço e volta, é uma loucura E o pior de tudo é que eles se meteram nessa porque eles eram bons demais. Entendeu? No meio do transporte, deu treta. A Evelyn matou uma galera dentro de um navio e tal. E os Baker ofereceram ajuda a pra Evelyn eles. ofereceram um abrigo E aí, quando eles ofereceram um abrigo abrigo, tomaram no fiofó. Viu só, cara? Nenhuma boa ação vem sem punição. Já falou isso vai... Não maiores. ofereço ajuda pra estranhos. <risos> nem para conhecidos. Até mais tarde, minha gente. Com... Não, também não é assim. É que às vezes as pessoas são... Tem um coração bom, gente. A gente não tem como saber quando uma criança é uma arma biológica, entendeu? Quem ia, saber, quem ia imaginar? O VS Black falou, Resident Evil 7 maior, melhor que o Village. Falo mesmo, mas é, eu acho também. Bem melhor, infinitamente melhor. Ou ajuda a Zoe Baker, cara Que ajuda ele no game inteiro Enfrentando os enigmas, as tretas todas Shopping Ele consegue fazer dois soros E esses soros iam salvar a Zoe e a Mia Que estavam infectados com a treta toda Só que, mano, ele tava sendo perseguido pelo patriarca E o cara tava com aquele vírus, tava monstruosaço E as ele teve que usar um desse, desses fazer... soros para derrotar o bichão, entendeu? Que e daí ficou só com um pessoas, soro. o soro E a grande parada do final do jogo É escolher quem tu vai salvar, a Mia ou a Zoe e o final verdadeiro é verdadeira salvando a minha Mas eu What salvei a Zoe na do primeira do right. vez. Os dois finais Eu mudam tá um pouco, mas caso ele salve a Mia, a história vai ficar muito melhor depois, porque eles vão conseguir escapar dali e vão parar no navio naufragado pela Evelyn. Foi lá que ela causou todo aquele caos e tal, e ela começa a perseguir eles lá. Ela vira um monstrão gigante, e quando já não há mais esperanças para Ethan, surgem helicópteros da Umbrella. Jogam para ele uma arma com a e qual assim ele a consegue a derrotar volta. a Evelyn. E assim, aí, depois de tudo isso... Volta o jogo. Back in the game, Chris baby. Redfield literalmente. Chega lá Oferece ajuda pra eles E Ethan, Mia tu e falou, você saem a, que com que os, a o é lixo. É lixo Eu usei a palavra lixo mas agora dead. Então eu nunca falei que você é Não a DLC posterior, ou seja, eu um pedaço do jogo é original Que eles vão lá e cortam fora pra te fazer comprar depois É tudo errado isso? A gente descobre que na verdade a Umbrella foi reestruturada em 2007. E agora a parada é o seguinte: não é mais fazer armas biológicas. E é legal mundo. que isso a Umbrella é... ela foi reestruturada em 2007. E no 5 e no 6: ninguém fala sobre isso. Ninguém abre a boca, ninguém nem lembra. A Umbrella não. Não fez nada demais, não aquela empresa farmacêutica? Não, nem parece que destruíram uma cidade. Com um monte de zumbi. pode de um vírus. Ela tava flopada na época, mas mesmo assim, Jake. Eu acho que a Umbrella, a Umbrella não, a BSAA ia fazer de tudo pra impedir que a Umbrella voltasse. Só acho assim. Eu acho que assim, eles tinham que ter estabelecido... A, nesse jogo, tinham que falar, ah, sei lá, a Umbrella voltou em 2014, na mesma época ali da, do flashback 2007, é muito tempo. Valeu, Pinheiro, obrigada pelo Prime, tamo junto, tamo junto, valeu. para as merdas dessas armas biológicas, e eles manteram o nome meio como uma mensagem de falar assim, ó, nós vamos corrigir os nossos próprios erros, e é por isso que o Chris faz parte dessa equipe. Aham, uh -huh. sei. Lembrando que o Chris não trabalha pra Umbrella, ele trabalha pra BSAA. Resident Evil 7 que tava cara, fazendo mudou collab completamente o estilo da saga, velho. Isso aqui é um jogo de primeira pessoa, de terror, estilo Amnesia, Outlast, porque tu quase não pode fazer nada, demora muito pra encontrar arma. E, cara, esse aqui é um jogo realmente apavorante. Dá muito medo de jogar. É, que o muitas terror pessoas falavam assim: ó, isso aqui nem parece Resident Evil mainstream, graças a Deus. Pode ser que não pareça um pouco mas os conceitos do terror estão aqui. Agradou uma boa parte do público e Não, crítica é e vendeu bom, bastante. É, e ele agradou. Tanto Aí o que Village vai depois um foi lá capítulo, e começou com Resident Evil fazer... 8 está a caminho e já tem vários rumores por todas as já partes. Aconteceu. Alguns rumores dizem que o game deve seguir a jogabilidade em primeira pessoa. Outros Seguiu. dizem que será em terceira pessoa. Mas boa Seguiu parte também. desses rumores falam que Ethan vai retornar, também Chris aconteceu. Redfield vai retornar. Só que a gente só vai saber isso mesmo de uma maneira concreta normalmente quando o Playstation 5 for anunciado Que aí esse game deve já vir foi. junto Mas, bem na real, quando a gente postar esse vídeo aqui vai Já vai passando. ter a notícia é. Porque o mundo conspira contra o canal PeeWee Pra ser bem Sim. sincero, eu fico muito mais não animado Com o remake vocês, do né? 3 do que com esse Resident Evil Essa é a minha verdade É porque Pô. o 7 é muito assustador e a gente não consegue jogar Mas eu vou jogar Vou tentar. Eu queria saber o que eles acharam do remake do 3. Essa saga, velho, é absurdamente gigantesca. Além desses jogos aqui que a gente falou e dos filmes, tem mais 10 games spin-offs. É... Mais de 10, mais de 10. Mais de 10, tem, tem, é uma Tem livro, tem HQ, tem mangá, tem tudo. Cara, velho. tem até um, alguns filmes animados. Sabe onde você encontra você informação é sobre tudo, tipo, tudo vale isso? a gente não, não vai com falar com sobre com eles, porque aí a gente precisaria de mais 17 vídeos. É, tem o Resident Evil Damnation que o pessoal gosta um pouquinho, eu acho meio bobo. Mas velho. Eu gosto do o se tornou meu fã, favorito. Das... Resident Evil é uma das do, principais subias dos games. Depois trouxe um zumbi de volta, ganhou milhões de fãs. É super importante pra cultura pop. E realmente, é, cara. É, é mais uma do boa que o um jogo, né, gente? Pra mim, o melhor jogo, velho, é, é o terceiro. Depois Pronto, vem o primeiro. Mesmo. Depois o segundo. Depois vem é o quarto. Eu não joguei o 7, eu só vi o walkthrough, mas eu imagino que ele seja melhor que o cinco então, o 7. Depois o 5, daí o 0 e o piorzinho é o 6. Eu já me perdi completamente. Ah, eu já fiz minha tá tier list porque... São muitos. Mas vai lá, tu consegue. Ou não. O melhor é o segundo, depois vem o terceiro, depois vem o quarto, depois vem o primeiro, depois vem o Code Verônica, depois vem o 0, depois vem o 7, depois vem o 5, depois vem o 6. Então é isso, pessoal. Se você gostou do vídeo, dá um like, mano. Inscreve no canal, marca o sininho, divulga isso aqui pros amigos. A gente não faz vídeo de jogos, só fizemos porque vocês pediram. Obrigada. Agora tá na hora de vocês fazerem a missão de Pewdie. Agora vamos fazer divulgar. do resto. Vamos fazer. Além disso, spinófilo. deixa aqui nos comentários faz, a sua opinião se você gostou desse tipo de vídeo porque daí a gente pode talvez fazer mais vezes. De preferência com um vídeo só em um dois, né? É, de preferência, né? E não esquece de seguir a gente nas redes sociais. Me segue, segue o Miguel, segue o canal Pewdie, segue lá no Twitter também. Ouve o Pewdiecast que tem aqui. A gente postou Pewdiecast sobre o filme de zumbi. Postou um podcast sobre os novos filmes de terror. Muito bom. Ouve que tá muito 10. É muito da hora. Escuta o podcast também, que tá muito bom. é. Eu... Foi o que eu acabei de falar. acabei de falar <risos> isso. Tu tá o quê? com o T-Vírus? Ainda não curou isso aí? É que na boa. Eu não, não curto muito o que tu fala, eu prefiro esquecer. Ô, louco! Nossa senhora! Não, só quero voltar ali na é, parte que eles gente... falam do, dos top deles. Que isso aqui são só os da série principal, né? Eu vou montar o meu também, ó. Pra mim né, vamos lá, pra mim o pior é o 6 deixa só eu numerar aqui, 0 1, 2 3, 4, 5 6, 7 ah, vou colocar o 8 também, né, agora, né, gente ó, então vamos lá então são não, tem o Code Verônica, o POB também do Code Verônica aqui e o V Peraí, vamos lá. O Aulis falou, bullying o que vocês fazem com vocês, hein? Gente, cada pessoa tem uma experiência com o um jogo, tá? Lembrando isso, muito importante, que as pessoas têm experiências diferentes com jogos, então, cada um gosta do que quiser, tá? São um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez jogos da série principal. Aqui é eles não falaram do, do Village aqui, né? Então, eu vou colocar primeiro lugar segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono e décimo, que aí eu já tô incluindo o village.